Seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje vou mostrar como fazer um guardanapo à árvore de Natal de tecido para ajudar a decorar na saia de Natal. E é muito, muito fácil de fazer. Se gostar, Carreguem gosto e se não está inscrito, eu convido a escrever e clicar no sininho que está aqui por baixo do vídeo. Que ao clicar, todas as vezes que eu editar um vídeo, vocês recebem uma notificação e assim ficam a parte dos tutoriais. E partilhe com os amigos que ajudam a crescer o canal. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de dois tecidos diferentes que convenem um com o outro e de preferência com padrões natalícios. Eu optei por este vermelho e verde, tesoura, caneta de tecido ou X, alfinetes, ferro de engomar, máquina de costura, linhas a condizer com o tecido, fita métrica ou régua e o molde é este. Vocês têm que fazer um círculo com um diâmetro de 40 cm, círculo com 40 cm. Dobram a meio, vincam e cortam, como este aqui. Este metade do molde é o que nós vamos precisar. Agora vou riscar no tecido. Estes dois, direito com direito, alfinetei, cortei um pouco maior. E de seguida, coloco a metade do molde e risco com a caneta de tecido ou com os um giz. Vou riscar por todo. Eu já risquei para poder adiantar. Vou alfinetar também aqui por dentro. E agora sim vou recortar pela marcação do molde. De seguida, vou à máquina de costura e vou cozer por todo, nesta parte aqui plana. E deixo ficar a abertura mais ou menos uns 6 centímetros. Eu vou cozer por todo, não esquecendo de rematar início e fim. E com a largura do calcador de máquina. Já cozi por todo, deixando ficar esta abertura. De seguida vou cortar os cantos. Vou dobrar e vou cortar... Assim. Este também vou dobrar. Eu vou cortar. Aqui no redondo podem cortar. Dando aqui uns pequenos golpes por todo. Cuidado para não chegar aqui perto da linha. Mas como eu tenho a tesoura de zig-zag, eu vou cortar. Já cortei com a tesoura de zig-zag e agora vou virar. Vou arranjar os cantinhos com um pauzinho, aqui este cantinho, e aqui este também, e agora vou passar a ferro. Já passei a ferro de um lado e do outro, vou novamente à máquina de costura cozer por todo para poder fechar a abertura. Vocês aqui podem optar por um ponto decorativo ou não, fica ao vosso critério. Apenas quero frisar para não se esquecerem de usar as cores que tem no vosso tecido. Neste caso eu vou usar vermelho e verde. Não esquecendo de arrematar início e fim, eu vou optar por um ponto decorativo. Já cozi por todo, fechando a abertura. O meu ponto é assim. É um ponto muito simples. Eu vou medir daqui, aqui, para vocês terem uma noção de quanto é que ficou. O meu tem 38 centímetros certos. 38. Depois de cozer, vocês têm que optar, que vai ficar a realçar mais. Se é, neste caso, o meu que é vermelho ou verde. Eu vou optar pelo vermelho, porque o que vocês escolherem tem que ficar virado para cima, como o meu vermelho. Então, daqui desta ponta para dentro, vocês vão medir 9,5 cm. Com a régua ou com a fita métrica. E vão riscar com a caneta de tecido ou com o X. Eu vou riscar com o X fazer aqui uma linha 9 centímetros e meio e fazem um risco de seguida vou à máquina de costura e vou costurar agora esta linha que acabei de fazer futuramente vai servir para poder fazer as dobras e assim esta linha tanto costurada não se vai ver vai ficar de parte de trás e é mais fácil para conseguir fazer a dobra vou cozer com um ponto normal Vermelho por cima e verde por baixo. Rematando início e fim. Já costurei por cima da linha. Agora vou usar novamente o ferro. Portanto, vou virar para vocês poderem ver. Esta ponta vou levantar e vou levá-la até aqui onde eu fiz a costura. Até aqui certinho. E agora vou fazer um bico com o ferro de engomar. Já vincado esta ponta vou levá-la para este lado nesta lateral ficando certinho assim lateral com lateral uma por cima da outra certinha agora vou vincar com o ferro assim portanto esta ponta bem, aqui é a marcação Levanto e levo a esta lateral. Depois de vincar, vou virar ao contrário. O vermelho vai ficar para baixo. E esta ponta vou levar para esta lateral. Ficando também certinho. Aqui em cima e aqui na lateral. Assim. Ficando assim certinha. Lateral. E vou vincar. E está pronto. A costura está aqui. Não se vai notar porque vai ficar para baixo e fica assim. Ao fim e ao cabo, esta costura que eu fiz é para poder orientar. Eu vou dobrar novamente para vocês poderem ver. Esta ponta vou levar até a marcação que costurei dos 9,5. Aqui. E vão com o ferro e com Esta é a lateral. Depois, esta ponta, vou levá-la para esta lateral. Ficando assim, tento cuidado de ficar certinho e vou vincar novamente. Depois de vincado, viro ao contrário, esta parte para baixo e esta ponta vou levar a esta lateral. Assim, ficando certinho e vincar também. E agora viro e está pronto. Guardanapo árvore de Natal. Muito fácil de fazer. Está finalizado Vai ficar assim. Agora vou mostrar como fica no prato. Podem decorar com este lacinho. Que eu tenho um vídeo como fazer. E por baixo deste vídeo vou deixar ficar um link como fazer este lacinho de cetim. É só aplicar na parte de cima e fica também muito bonito para poder ajudar a decorar na ceia de Natal. Caso não gostem de nenhum acessório também fica muito bem. Como viram, é muito fácil de fazer e espero que tenha gostado. E se gostou, não se esqueça de clicar em gostei e partilhe com os amigos. E deixe ficar o seu comentário. Muito obrigada por ter assistido. Espero que sim no próximo vídeo. Até breve. Beijinhos.